Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Galhardo aqui novamente E hoje o nosso assunto sobre parar de fumar é Parei de fumar, estou muito nervoso O que fazer? Então gente, quando a gente define, né, após a gente definir a nossa data É muito comum que a gente tenha um temperamento alterado Principalmente na parte de ansiedade e nervosismo Isso acontece muito, principalmente com as mulheres até em questões hormonais, né? Então, assim, pessoal, é, o que, que eu vou dizer para vocês exatamente sobre isso. A fase da abstinência ela dura aí cerca de um até 30 dias, a pior parte dela, né? Em alguns casos, ela se prolonga por até alguns meses. Então, a gente sente sempre alguma coisa, um vazio, isso que acaba que a gente saindo meio que do eixo. O cigarro ele realmente. Faz uma transformação nas pessoas, principalmente para quem já fuma há muito tempo. E o nervosismo é uma dessas causas. Então, assim, gente, a minha dica para que você, é, principalmente sobre o nervosismo, para que você tenha esse alívio das dores, é, volto a dizer para vocês, a questão dos exercícios, alimentação, coma bastante verduras, coma bastante legumes, coma bastante frutas, né, frutas vermelhas, e faça parte da desintoxicação, como nós já falamos aqui em alguns vídeos atrás. Tome muito líquido nesses próximos dias que você definiu sua data. Não só nesses próximos dias, mas para sempre. A água faz muito bem a saúde, todos vocês sabem disso, né? mas a gente nunca leva a sério. Outra questão é a questão, como já falamos, até a parte da meditação. Para quem não gosta de meditação, pode estar optando por yoga também. E se você preferir... Não fazer nenhuma dessas dicas, tudo bem, tá pessoal? É, o que eu quero dizer para vocês é que essa questão ela vai aliviar e vai ajudar vocês na parte do nervosismo. Lembrando que, deixando bem claro, isso é temporário, tá gente? Então como nós já comentamos, a questão da dependência da nicotina, às vezes ela leva um certo tempo para estar tá ajudando você, um certo tempo para estar tá saindo do seu corpo, né? que na verdade você fumou aí vários anos, então isso não, não acontece da noite para o dia, mas acontece. Então assim, é totalmente possível, não é fácil, mas a gente tem vários testemunhos aqui no grupo de pessoas que estão é, parando de fumar há alguns meses já, né? E eu parabenizo cada um de vocês e para quem ainda não conseguiu, tenha paciência, no momento certo, no seu momento, tá? Você vai conseguir. O mais interessante é que você busque sempre informação. Então, quanto mais informação você tiver sobre o cigarro, sobre tudo que causa, mais fácil, a médio e longo prazo, você está parando de fumar também. Existem pessoas que param no dia seguinte, existem pessoas que vão parar aqui dois meses, existem pessoas que vão parar aqui três meses e existem pessoas que não vão parar de fumar. Porém, gente, é, tudo parte de você. A gente está aqui no grupo... É, colaborando com cada um de vocês, fazendo o possível para estar tá colaborando, tá? E principalmente, é, tenha paciência. Eu sei que é difícil, parece difícil, parece praticamente em muitas pessoas, em alguns casos, impossíveis, mas é uma conquista na sua vida que a, a, quando você olhar para trás, você vai perceber o quanto a sua decisão foi bom para você. E você vai ser grata a Deus, principalmente, por ter tomado essa decisão. Então, assim, é sobre o nervosismo, né, é o nosso assunto, pessoal. É, procure se alimentar bem, procure é, tomar bastante água, procure estar tá se ocupando, dar tá? bastante. Igual eu falei, a parte dos exercícios, elas são fundamentais, tá, gente? Então, eu sei que é difícil, tem muitas pessoas de idade aqui no grupo, mas é, é possível e você vai, vai sentir uma diferença na sua vida. Então meu desafio para você é que você tente ao menos uma semana e depois dessa semana você faça uma reflexão é, de como você está se sentindo. E você vai perceber que principalmente o seu nervosismo ele vai ter aliviado. Isso é natural, tá gente? Como eu já disse também em alguns vídeos, a parte do exercício ele gera sereno, serotonina e endorfina que são drogas do prazer, que no cigarro ela também acontece, só que momentaneamente. No caso dos exercícios, isso vai acumulando com você, sua vida vai mudando naturalmente. Então, gente, é, as dicas de hoje sobre a questão do nervosismo, a gente vai abordar bastante esse assunto ainda, tá? Mas dicas rápidas aqui para que vocês já estejam colocando em prática. E eu tenho certeza que vai colaborar com vocês. É, pessoal. Deixe o comentário, eu sempre peço aqui para vocês, porque é muito importante, tanto para mim saber é, do que, que eu preciso estar tá falando, né, dos assuntos que nós estamos abordando, mas principalmente para você estar tá tirando a sua dúvida e estar tá colocando tudo isso em prática. Como eu sempre digo, não adianta ficar somente na teoria aqui no nosso grupo, ficar apenas vendo, vendo, vendo e não tomar atitude. Tudo parte da atitude. É você querer, é você poder. Você consegue, você é capaz, mas tudo parte de você realmente colocar é, na ponta do lápis, colocar em prática cada conselho, cada dica que a gente está dando aqui para vocês. Tá bom? É, gente, é Deus no comando. Até o próximo vídeo. Vamos continuar a nossa série aqui. Eu espero que, de certa forma, tenha ajudado de alguma maneira. E conto com vocês e fico muito feliz a cada conquista e cada pessoa que a gente está conseguindo ajudar de alguma forma. Você pode, você é totalmente capaz. Tá bom? Um grande abraço até o nosso próximo vídeo. Renato Galhardo. Tchau, tchau.